E ele plantou isso aqui tudo e tudo para reproduzir mandioca. Então, o maniveiro, ele, ele, ele apostou e ele costuma dizer que é, quando os funcionários do da fazenda receberam esse material, eles deram risada. Né? E ele falou, não, é, em respeito, o pessoal lembrar que não vamos plantar. Né? E hoje ele é um dos grandes entusiastas da mini -staca, né Ou seja, tudo que plantou aqui, é, vingou como uma planta e produziu raízes normais. E aquilo que não é...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 A partir da de produção de mudas por, pela técnica da multiplicação rápida e plantio de é, é, produção de estacas em campo também. Aqui o início da fase de né das mudas micropagadas elas começam a estiolar e após 90 dias, então, elas começam a acamar. É a fase que você vai cortar. Né? E essa aqui, então, é uma muda padrão que observem aqui. Ó, ela tem uma cicatriz, ela já foi cortada